O Yuri Alberto foi... O Cássio, eu te falava, eu não me importo o que as pessoas pensam, pensam de frente de mim. A vida é essa, é essa aí. Cada um pensa do um jeito. Cada um analisa o futebol de um jeito. Cada um enxerga a televisão de um jeito. É assim que é a vida. É assim que toca o barco. O Yuri Alberto... Vamos lá. A Band faz o jogo no sábado. A partir das 5h30, da Datena já está com o Brasil Urgente. para entregar pro Sérgio Maurício que vai, tá ligado, faz o jogo, eu faço o jogo no capricho, hein? né? E aí o Denílcio faz o jogo também, tá? Para fazer o jogo de sábado do Brasil. No capricho comigo, né, comentando brilhantemente que por sinal eu sou bom mesmo. É, veloso. Dá para entender hum. que essa seleção tem que ter um pouco mais de paciência com eles, mesmo o Ramon não sendo o treinador que para a seleção Interino, né? Ramon está tá como interino. E foi campeão, que é Robert, assim. Roberto, o Hopper, o Rony, Rafael Veiga. Não é mais legal assim para nós? É uma seleção jovem. O que eu só estranhei e achei falta é que não convocar nenhum jogador do Flamengo, né? Por exemplo, você deveria ter levado o Pedro. E não o Ildo Alberto? É, Agora, não, lá na primeira. Na, na primeira, lá, tá, tá. Lá na tá, primeira tá. você tem que levar tá, o Pedro. tá Então, assim, o fato de não chamar nenhum jogador do Flamengo, e a gente reconhece que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, eu achei estranho. Tá. Achei estranho. Mas é um time jovem e que vai ter muito. Mas você gostou, não? pô, gostei, três jogadores gostei, do Palmeiras, pô. da convocação. Legal, só vai. só achei falta de um jogador... Do Flamengo. Do Flamengo. Que certo. merece, tem jogadores que merece. Agora Eu é um acho que o Gabigol está fora da CBF. É um jogo é, duro. Uma Brasil, não, não, pode é ser um qualquer um. É. é um jogo duro, uma seleção jovem. Eu acho que lembra muito... Você estava, né? Em 90. 90, que foi uma, uma renovação era também. Era o capitão. Contra a seleção da Espanha, que estava é. chegando da Copa, como é. a seleção de Marrocos. Então é um jogo duro para a seleção. Tem que ficar esperto. Vamos lá, que por sinal, o Falcão foi muito importante para a Copa de 94. Souza? Eu só espero que não seja um boca por tudo que, que vinha acontecendo com a seleção. Essa é a minha visão. Que, se, que não seja uma convocação para dizer assim, ó, a gente agora está olhando para o Brasil, mas quando for a competição uma competição mais acirrada... É, tô, outro técnico é, é, Bolívia, né? tudo. Venezuela, é. vai passar, Souza, pode ser qualquer que seja o treinador. Vamos para o break, a gente volta já. Mas eu acho que tem que mudar a visão. Essa comissão técnica que saiu foi uma vergonha para nós. Perdemos duas Copas do Mundo por incompetência de tique, Copa América incompetência de todo mundo. Nós poderíamos ter ganhado as duas Copas, ou uma só. Uma vergonha.